Olá pessoal, eu sou o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula do nosso curso de Arduino Básico com Blocks. Hoje nós estamos indo para a nossa aula 8, vou falar sobre leitura analógica e monitor serial. Então, eu queria falar para vocês hoje. Basicamente, na aula 8 eu vou falar sobre como fazer o Arduino interfacear com o mundo real, né? Através de um dispositivo chamado potenciômetro. Então, para começar a apresentação, eu vou falar aqui sobre o que é né, fazer uma revisãozinha sobre os nossos componentes que a gente já conhece. Então a gente já conhece o resistor, né, que é o componente aí que provê resistência à passagem de corrente elétrica. Eu apresentei para vocês vários circuitos com esse resistor pequenininho aqui, tá vendo? Menos de um centímetro de comprimento, fora as pernas metálicas. Ele é o de 1 quarto de Watt. A capacidade máxima dele de dissipação de potência é 1 quarto de Watt. Mas existem resistores maiores. Temos aqui um exemplo de 2 watts. Só né, é, vendo aqui como que a gente compra isso. Normalmente a gente compra em cartelas de 10 unidades. Né, custa centavos cada resistor. Ah, então aqui está um exemplo de uma cartelinha com certo, Já deve ter usado 3. Relembrando também aqui os nossos LEDs. Né, o LED normal... Estou apresentando um aqui verde e o LED RGB, né, é, vermelho, verde e azul. Eles são um pouquinho menores aqui que o tamanho do nosso resistor padrão, um quarto de baixo. E aqui a peça que eu queria apresentar para vocês hoje, que é o potenciômetro. Então o potenciômetro, ele é um resistor variável. Mexendo ali, tá? eu consigo fazer ele variar a sua resistência do zero até o valor máximo. Então esse aqui é um de 10K, não sei se dá para ver ali, né. Está oh, escrito aqui, ó, 10K. 10.000 Ohms. Então, tenho dois aqui, né, um de pezinho e um do lado, para vocês verem. Né, e essas perninhas metálicas aqui, elas são feitas para um tamanho que está para encaixar na protoboard. Então, aqui uma visão mais lateral né, dos nossos potenciômetros, que são os nossos resistores variáveis. Bem, o que eu vou fazer com eles na aula de hoje? Eu vou é, fazer um circuito. Que varie a resistência. Como que funciona a variação da resistência desse meu potenciômetro? Então eu tenho a simbologia, é, lembra da simbologia do resistor? Então, né, tanto essa quanto essa daqui de baixo, com uma setinha aqui no meio informando que a resistência dele pode variar aqui nesse pino do meio. Bem, como é que funciona o potenciômetro? Tem aqui um desenho, né, um diagrama esquemático, em que o potencial está todo virado aqui para o lado da esquerda, está vendo aqui? Ó. Então, quando ele é está todo virado para o lado da esquerda, o pino da esquerda com o do meio tem uma resistência de 0 Ohms e o do meio com o da direita tem uma resistência total né, do potencial. Então, esse exemplo aqui é um resistor, é um potencial de 250 KOhms. Se eu colocar exatamente no meio, vai ficar 125 kΩ entre o pino da esquerda e o do meio e 125 kΩ do meio e o da direita. Se eu for lá para o outro lado, é 250K de, de um lado e zero do outro. E se eu colocar numa uma posição intermediária aqui, ele vai variar de acordo. Lá. Então pessoal, eu tenho um exemplo de um diagrama esquemático, de um circuito simples contendo um potenciômetro, que está em série com o um LED em série aqui com o um resistor. Tá? Então, o potenciômetro eu ligo... O VCC aqui é a né, alimentação positiva no meio dele e uma das pernas dele, laterais, insere com o LED e insere com o resistor. Então, no TinkerCAD Circuits, a hora que eu fizer esse circuito, ele vai ficar desse formato aqui. Então, tem a alimentação de 5V, isso aqui é uma fonte de alimentação, né? 5V no pino intermediário do potenciômetro, o pino lateral aqui no positivo do LED e o negativo do LED no resistor. Então, eu vou ter várias situações aqui, esse potenciômetro é um potenciômetro de 10 km, mil 10 ohms. Então, se ele estiver no lado em que a resistência é zero, entre o pino do meio e o pino da direita, aqui, ó, então eu vou ter a alimentação passando aqui direto para o LED e passando pelo meu resistor de limitação aqui de 200 ohms. Então eu vou ter 14,8 mA percorrendo esse circuito. A hora que eu for mexendo no curso aqui do potenciômetro, for virando ele, vai aumentando a resistência entre o pino do meio e o pino lateral direito e portanto a corrente vai diminuindo. Estou vendo aqui ó, 1 mA, então o LED já ficou bem menos é, luminoso e para colocar lá para o outro lado, a corrente vai cair para 300 micro amperes, né? o LED vai ficar praticamente apagado. Então vamos ver isso daí, se está funcionando lá no simulador. Então está aqui o meu circuito né Ele tem uma fonte de alimentação De 5 volts Ligado aqui no potenciômetro no Pino do meio aí no pino da direita eu estou ligado no positivo Do diodo, né, do LED E o negativo do LED No resistorzinho De é, 200 ohms Então Vou executar aqui a simulação Só para vocês verem né? Então é, Quando eu estou com o meu Potenciômetro aqui na resistência máxima ele vai a, a 300 microamperes e quando eu vou lá para resistência mínima ele vai para meus 14 miliamperes. está vendo aqui que varia a luminância, a iluminação que sai do LED. Ok pessoal, então agora eu vou mostrar como que eu faço a interface desse circuito com o meu Arduino 1. Então observe, o que eu quero fazer aqui É avaliar qual que é a tensão Que está aqui no meu pino do meu potenciômetro Meu pino intermediário Então eu liguei o positivo de um lado O negativo do outro, né, vindo aqui do Arduino tá E esse pino do meio eu liguei aqui numa porta A0 A gente já vai falar sobre essa porta então, como eu inicializo a simulação, o que acontece? Eu consigo variar a tensão que está ali no pino do meio, variando aqui a posição do meu potencial. Está vendo? Se eu botar bem no meio aqui, ele vai para 2,50 volts. Né? Se eu colocar aqui para esse outro extremo, a posição do pino do meio vai para 5 volts. Então, eu quero pegar essa informação aqui no meu pino A0, que quer dizer analógico. Então, vou mostrar aqui o código para vocês. Então, esse código aqui, ele é bastante simples. O que, que ele faz? Ele faz uma leitura, né, uma variável leitura, como ler pino analógico a zero. O que, que vai nessa variável leitura? Vai um número que é proporcional... Ao valor da tensão que está aqui no meu pino A0, portanto no meu pino intermediário do é, potencial. Então, o que eu faço com essa informação? Eu estou colocando ela no meu monitor serial, que é uma outra novidade na aula de hoje. Então eu estou aqui com o meu ler pino analógico, né? coloquei na variável leitura, e daí eu coloquei algumas informações aqui. Para a gente poder acompanhar o que, que o Arduino está lendo Então eu coloquei aqui uma Imprimir no monitor serial E daí eu coloquei um texto Leitura analógica 0 a 1023 Por quê? Porque o valor lido aqui ele é 0 se a tensão for 0 E o valor de 1023 se a tensão for 5 volts tá? Então aqui eu escrevo esse texto Depois eu escrevo o valor da variável leitura Pulo uma linha Aí eu escrevo o valor da tensão lida, 0 é igual a 0V e 500 é igual a 5V. Porque eu quero transformar esse valor de 0 a 1023, né, da faixa de 0 a 1023, para a faixa de 0 a 500. E daí eu tenho aqui uma função também nova da, da área de matemática, né, que é o mapear. Então eu fiz o mapeamento da breve leitura para a faixa de 0 a 500. Está vendo? E daí eu aguardo um segundo. Quando eu executar esse código, o que vai acontecer? Aqui embaixo tem um negócio chamado monitor serial. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui embaixo? Tá vendo aqui? ó? A hora que eu clico aqui em monitor serial, ele abre essa partezinha de baixo aqui. Apagar tudo que está escrito aqui. E daí eu vou começar a execução para a gente ver o que vai acontecer com esse nosso código. Tá? Então observe, ele vai O Arduino vai ler essa tensão aqui No pino é, A0 E daí ele vai Fazer a conversão né, Do 1023 para 0 a 500 E escrever aqui no monitor serial Na hora que eu inicio a simulação Então o que vai acontecer Ele vai ler aqui, ó 4.98V Então ele é um valor 1021 Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui Para vocês uh... 1.021, não, não consigo dar o zoom mas é, 1.021 convertido naquela faixa de 0 a 500 dá 499 4.99 volts, tá vendo? Aqui é o mesmo valor que está aqui Então vou baixar aqui a tensão para um valor intermediário 2.6 aí ele escreve aqui, depois de passado de um segundo né, ele escreve ali tensão lida 532, né? É na faixa de 0 a são mais ou menos na metade né? E deu aqui volts 2.60 é, Faz certinho a conversão Vou Colocar um outro valor aqui Só para a gente é, fazer mais um teste Ó, Em torno de 1 volt Ó, Deu aqui 90 milivolts né? 0.9 volts Ok, pessoal? Então, esse código Aqui, ele faz a leitura Do pino analógico então lê um valor de tensão né? E não é mais um valor High ou Low né? Baixo ou Alto Mas é um valor é, Entre 0, que é 0 volts E 1023, que é 5 volts E daí ele coloca esse valor Aqui no nosso monitor serial Que é essa parte aqui de baixo Que permite a gente acompanhar o que, que o Arduino está interpretando do, Das suas leituras Aqui do circuito Tá ok, pessoal? Então a aula de hoje era isso. Muitas novidades. A gente revisa na próxima aula. Obrigado. Apenas para complementar, pessoal, eu trouxe aqui o um circuito montado de forma real. Um protoboard real, com peças reais e o nosso Arduino aqui. Tá? Então, eu trouxe aquele circuito que a gente já tinha visto em aulas passadas, em que eu tenho um LED, um resistor e insere um pushbutton. Então quando eu pressiono o push-button, estou vendo ali, ó, o LED acende, né? o LED de alta luminosidade, né? e aqui eu tenho o circuito da nossa aula de hoje, que eu tenho aqui o nosso potenciômetro, o LED vermelho e o resistor em série. Então na hora que eu vario aqui a resistência do potenciômetro, tá você vendo ali que varia a luminosidade do meu LED, tá vendo? Então só para demonstrar, nós vamos começar a fazer uma transição aí dos circuitos apenas no simulador para os circuitos executados na protoboard com peças eletrônicas reais nas nossas aulas posteriores. Ok, obrigado.